E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar a respeito da comparação de quantidades de objetos. E, pensando nisso, eu tenho aqui duas caixas de bombons. E eu quero te perguntar, qual dessas duas caixas aqui possui mais bombons? Pause o vídeo e tente responder. E uma outra pergunta é, Será que nós conseguimos fazer isso sem contar? Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar as duas quantidades aqui na minha tela. Eu vou colocar os bombons dessa caixa aqui ao lado, somente os bombons. Então, aqui os meus bombons. E o que eu quero saber é qual das duas caixas tem mais bombons, e eu estou fazendo isso, agrupando de dois em dois. E agora, eu vou colocar os bombons da segunda caixa, aqui ao lado também. Então, desenhando aqui os meus bombonzinhos. Pronto, então aqui eu tenho as minhas duas caixas de bombons. E aí, eu quero saber qual é a estratégia que você pode utilizar para saber qual dessas duas caixas aqui tem mais bombons. A primeira que nós podemos utilizar aqui é agrupando, ou seja, eu vou fazer um agrupamento. Isso significa que eu vou pegar dois bombons aqui e dois bombons daqui, e vou comparando para ver quantos grupos eu consigo formar. Então, mais dois bombons, mais dois bombons aqui, mais dois bombons aqui, mais dois bombons aqui, Opa, não tem mais bombons do outro lado, só que ainda sobraram dois aqui. Isso significa que aqui eu consigo formar quatro grupos de dois bombons, e aqui eu consigo formar três grupos de dois bombons. Ou seja, aqui tem mais bombons do que aqui. Então, essa caixa tem mais bombons. E será que eu poderia agrupar de outras formas? Sim! Olha, eu vou formar agora grupos de três bombons. Então, aqui, três bombons, três bombons em rosa. Agora, eu vou pegar três bombons da outra caixa e vou colocar aqui três bombons da outra caixa e vou pegar mais três bombons da minha primeira caixa e vou formar mais um grupo de três bombons. E como nós pegamos todos os bombons da caixa, isso significa que nós temos dois grupos de três bombons. E, continuando na segunda caixa, eu ainda posso pegar mais três bombons e eu vou desenhar eles aqui e eu consigo formar mais esse grupo aqui de três bombons. E observe que ainda restam dois bombons na minha caixa. Isso significa que eu só vou conseguir formar dois grupos de três bombons, mas eu ainda posso formar um grupo de dois bombons, ou seja, esses dois bombonzinhos aqui embaixo. Ou seja, tem um grupo a mais, e esse grupo é de dois bombons. E como aqui tem um grupo a mais, significa que essa caixa aqui ela tem mais bombons do que essa caixa aqui. Ou seja, não importa a organização que você faça o seu grupo, sempre a caixa que tiver maior quantidade, vai formar mais grupos. Agora, pause o vídeo e tente chegar à conclusão de que a caixa da direita tem mais bombons do que a caixa da esquerda comparando apenas as unidades. Ou seja, o que eu quero fazer, na verdade, é ir comparando a quantidade de bombons que tem aqui com a quantidade de bombons que tem aqui. E, para isso, eu vou utilizar uma segunda estratégia, que é a estratégia de marcações. Ou seja, eu vou comparando que aqui tem um bombom e aqui também tem outro bombom. Aqui nós temos mais um bombom e aqui mais um bombom. E vou fazendo isso para todos os bombons. Ou seja, sempre comparando a caixa da esquerda, com a caixa da direita. Então, aqui eu tenho mais um bombom e aqui mais um bombom. E, por fim, aqui um último bombom e mais um bombom aqui. Ou seja, sobrou ainda dois bombons nessa caixa. E, por isso, eu posso afirmar que essa caixa aqui ela tem menos bombons. Ou seja, essas duas estratégias aqui elas são boas estratégias para você comparar quantidades de objetos. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula!